Boa tarde já, meus amigos e minhas amigas da rede social. Estou de volta apenas para não comentar a semana do Delega, mas para é, falar sobre essa questão que, de certa forma, polemizou né, os noticiários e as ações é, das atividades policiais no estado da Paraíba e Pernambuco, que foi o episódio né, de, um, de um grupo de assaltantes que que invadiram um mercadinho na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, cidade esta em fronteira, em limite com o estado da Paraíba, lá depois de Alcantil, um caminho de Campina Grande para Caruaru. Então, lá houve, em Santa Cruz do Capibaribe, que é um local de comércio, né, de vendas, né, de, principalmente de confecções, de, tipo camisas polos e, e jeans, e lá é, o comércio é muito grande, as atividades comerciais é enorme. Eles desfilam lá com aqueles, aqueles jipes prolongados. E, e eles fazem um comércio muito intenso, né? Entre o eixo, entre Santa Cruz e Caruaru. E lá houve um assalto de um, suje, de um sujeito comandando uma tropa de bandidos, usando uma 12. Assaltaram o comerciante e fugiram. E a polícia foi alertada, foi chamada. Né? E, lógico, eles fizeram a perseguição. Teve um, um um registro de que esse carro, ele realmente não estava muito equipado, do ponto de vista da falta de blindagem, da falta de condições de recursos para a polícia. E, consequentemente, os bandidos... Na perseguição, metralharam a viatura policial e, e, e que veio a ceifar a, a, a vida é, de um policial na atividade, que era o um motorista um policial de apenas dois anos de atividade. E é lógico que a tropa da Polícia Militar ficou extremamente chocada com a situação e acionou a Polícia da Paraíba, o qual contribuiu para a localização né, dos foragidos que estavam é, entre, entre os municípios de Barra de São Miguel e Riacho do Riacho Santo Antônio, a mais ou menos 80 quilômetros a a de Campina Grande. E, consequentemente, a polícia é, em perseguição em ação contínua da Polícia Militar do Estado de Pernambuco foi autorizado com, a, com o apoio da Polícia do Estado da Paraíba localizou né, os, os, os bandidos em perseguição, em flagrante delito, e houve uma ação, houve um embate, em que a polícia, eles trocaram, é, trocaram balas, trocaram disparos contra os policiais, os policiais reagiram, eles não se entregaram, e, consequentemente, né, a polícia, com maior operação, com maior determinação, venceu né essa peleja, que é profundamente normal do ponto de vista do embate entre a polícia e, e bandidos. É lógico que nós estamos vivendo numa era da mediática em que as pessoas filmam tudo, tomam partido, principalmente incentivado por um governo que fica querendo armar as pessoas, querendo que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Né, que desconsidera os ovos judiciais, que desconsidera a ação policial, e foi para a rua, né, apoiar, vibrar como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, num faroeste americano, num retrocesso, de 300 anos atrás. Né? E, consequentemente, né, houve, lógico, né, aquela filmagem do sargento falando com a população, dizendo que a polícia agia atrás do bandido, houve aplausos, mas isso é isso é quem está no jogo, quem está na chuva tem que se molhar. E aí é evidente que esses que filmaram populares que filmaram a cena colocaram na mídia e na volta eles, eles como se fossem desfilando os corpos, né, um em cima do outro. Mas ali é uma ação em que os, os bandidos alguns feridos, chegaram, vamos dizer assim na unidade de saúde, e eles foram observados em, em, para saber se realmente eles estavam, vamos dizer assim, em situação de letais. E aí, gente, aí eu observo que realmente a cena que nós presenciamos né, na mídia, é uma cena para quem está acomodado, para quem está nas suas casas, é uma cena chocante, mas é uma realidade que a polícia enfrenta, né? Às vezes sem equipamento, sem carros de blindagem e, e a amecer, né? E a amecer, porque o policial que, que veio a falecer realmente merece o luto da população. Os bandidos não, os bandidos estão em atividades clandestinas, em atividades ilegais, em ilícitos. Eles é, procuraram, né? Quem procura acha. E é óbvio que nós estamos vivenciando um atraso, né? um atraso do ponto de vista da sociedade civilizada, aumento do desemprego, todo dia cresce o número de marginais, porque quanto mais gente na rua pedir desmola, desocupados, desempregados, há uma perspectiva muito grande de criar mais bandidos. né E esse governo não está colaborando, na medida que é, é, deu, fez promessa já faz cinco, seis meses, não não não, não é, se preocupou com a questão da segurança quando foi apresentado o projeto sobre segurança no Congresso Nacional o, a bancada e o próprio governo desconsiderou a ordem do presidente quando foi benefício dos policiais que realmente têm uma atividade de risco né de alta periculosidade né risco de vida nas suas atividades profissionais e é evidente, né, incentivando as pessoas a, a, a adquirirem arma para matarem bandido, para substituir Estado, ou seja, está tudo errado, está tudo errado, prometeu a unificação das polícias, não... Esses bandidos foram pecs porque o secretário teve a iniciativa de realmente apoiar e, e fazer uma, uma colaboração, mas não tem, uma, uma, não tem ainda um convênio, não tem uma estrutura a nível nacional da interação entre os policiais Polícia Federal, Polícia Civil Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de Pernambuco Polícia Militar da Paraíba Polícia Militar de Pernambuco Ou seja, os órgãos não estão integrados Os limites das cidades eles, Há uma ação concreta A cada estado que combate realmente o crime Mas não, não tem o um apoio né? Para vocês observarem A morte do, daquele policial Foi em virtude justamente da falta De, de blindagem no, no carro Facilmente os bandidos metralharam, metralharam o policial e, e que tirou a vida deles, dele, infelizmente. E aí, gente, para vocês terem essa ideia de que realmente entre o discurso né, e a promessa e a concretização nada foi feito desse governo. Né? Tá aí. Então esse episódio que aconteceu em Santa Cruz. Do Capibaribe e Barra de São Miguel e Riacho de Santo Antônio, na Paraíba, para ilustrar mesmo a situação em que a polícia vive, um momento em que há muita agitação, há muito incentivo para o faroeste, há muito incentivo para o embate, a população vai para a rua apoiar tudo bonitinho, se não fosse um, vamos dizer assim, um pano, uma cortina, né? para revelar a verdade mesmo, que a polícia precisa de estrutura, que a polícia precisa de carros blindados, que a polícia precisa mais de um apoio do governo federal e não de discurso, que a polícia deveria ter um benefício previdenciário que foi reprovado pela bancada dos partidos do Centrão e do partido do governo, que não aceitou né, os benefícios para a polícia. E é isso aí, gente. Então, esse episódio da Paraíba é um episódio que está repercutindo muito né? na imprensa. até Ontem, uma jornalista foi demitida porque teve um posicionamento e as pessoas não entenderam, e o dono do jornal não entendeu da, do rádio e demitiu ela. Mas é assim que nós estamos vivenciando. né É preciso que as pessoas inteligentes, as pessoas capazes, possam realmente dar um rumo certo, né? a proposta certa sobre segurança pública no Brasil. Porque não é assim que nós vamos solucionar a questão do combate ao crime. Não é dessa forma né, de o um governo apenas incentivando, instigando a população a ficar mais raivosa, mais um processo de, vamos dizer assim, de facitização né, das ações de todos os, os, os órgãos né, governamentais. Isso não está certo, isso não é o caminho correto que nós queremos nesse país o retrocesso a uma, a uma civilização de, da barba, uma anticivilização da... Voltamos ao tempo da barbárie, isso não está correto, porque não é o caminho que desejamos, gente. Né? Nós estávamos há 10, 15 anos atrás, nós, há 10 anos atrás, nós estávamos no caminho certo, mas, infelizmente, a política, é, é, o jogo da, do poder foi meter o Brasil nesse processo de, né, de, de retrocesso mesmo, as pessoas estão se posicionando de forma raivosa, né? é, é, uma, é uma raiva geral, uma raiva de, de todos, né, contra todos, em parcelas da população, e isso não está certo, isso não está certo. Agora, repito, a ação policial foi correta, isso é a realidade que nós estamos vivenciando, gente. Na hora daquele momento, na, na, na na hora no momento você não pode pensar que não nós temos que fazer o possível para para evitar massacre nós temos que fazer o possível para evitar morte mas está aí né houve um assassinato né uma morte no embate contra um policial os policiais perseguir bandidos e eles morreram se eles se rendessem, aí sim, aí nós poderíamos recolher ele à justiça. Mas, inclusive, teve cidadãos que comentaram, dizendo, mas por que a polícia não faz isso quando há um crime envolvendo um cidadão comum, urgente? A polícia não pode sair, é, sair fazendo justiça com as próprias mãos em nome da população. Isso é inconcebível. Então, esse caso específico que aconteceu foi um, um, um embate, que podia também acontecer com a morte do comerciante, lá em Santa Cruz, Capibari, e a polícia ia atrás e acontece sempre isso. É uma normalidade, entre aspas, que, que nós estamos vivenciando em todo o Brasil, gente. Em todo o Brasil. O aumento de homicídio, a violência, agravado com problemas sociais... Não é a menor dúvida. É claro que as pessoas, quando têm informação, quando tem educação, quando tem acesso à escola, quando tem creche, quando tem escolas integradas, esses meninos não serão futuros marginais, essa fábrica de bandidos. Mas o país em retrocesso econômico, o país desgovernado, o país em que um ex-juiz coloca um ex-presidente na cadeia por parcialidade, né? violando o artigo 254 do processo penal, violando o artigo 664 do, Cód do Código de Processo Penal, violando o artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. E, diante dessas injustiças, né, elas aumentam. A sociedade brasileira está mesmo à mercê dessas pessoas. Né? Estamos vivendo numa encruzilhada, vamos dizer assim, de degradação, é, moral muito grande né? a classe média a tônica votou nesse governo e está arrependido, mas não pode fazer nada porque o embate está feito e eles não querem voltar atrás nos seus funcionamentos está defendendo o, o, o, essas medidas extremamente antinacionais né tá aí o Brasil sendo ridicularizado em encontros mundiais descumprindo o meio ambiente né? descumprindo o, previ, acabando com a previdência social, né, que é uma distribuição de renda importante né, para manter a paz social entre as pessoas, né, entre a população. Mas está aí uma previdência que foi aprovada para justamente tirar dos pobres, porque são milhões de trabalhadores. E também sacrificar, mais uma vez, né, os setores muito responsáveis pela segurança pública a polícia. Então, os benefícios policiais não foram aprovados no, na comissão e no plenário eu acho muito difícil eles reverterem, que vai ter que ter mais voto. Então, é isso, minha gente. É isso que eu tenho a dizer a vocês nessa intervenção, para que vocês possam saber que a gente está atento e não fugimos da polêmica e do debate. Boa tarde para todos e até outra oportunidade, se Deus quiser.